Olá, seja bem-vindo na aula de orientação a objeto em Java. Bom, uh, o que é uma orientação a objeto? Uh, é uma, uma questão muito, muito abrangente em, to, em si, mas uh, orientação, em, orientação a objeto é um um método é um, um jeito de se programar muito eficiente, tá? E de acordo com DevMedia, tá? Orientação a objeto no Java, ele, como você sabe, a aula de hoje é em Java, tá? É, programas grandes são difíceis de manter, por isso é um bom hábito de separá-los em unidades mais ou menos isoladas. Em Java, isso é feito utilizando objetos, que são compostos por atributos e métodos definidos a partir de classes, que por sua vez, são organizados em pacotes. Então, basicamente, tá, orientação ao objeto ela tem um, um, um main, ela tem um, um arquivo principal, e ela é rodeada de arquivos... Uh, classes ou instâncias. Essas instâncias é como se fossem uh, satélites do do arquivo principal, em que toda vez que acontecer alguma ação no arquivo principal uh, é requerido é chamado essa instância de um outro arquivo. Tá? Uh, na aula de hoje eu vou mostrar para você uh, como fazer essa orientação em é, orientação ao objeto no Java, utilizando o NetBeans. Tá? Vou abrir aqui o NetBeans. Bom, aqui no NetBeans, a gente pode vir aqui em arquivo, novo projeto. Ou simplesmente vir, vir aqui e clicar nesse ícone, que ele vai fazer a mesma ação, novo projeto. Uh, eu venho em Java, aplicação Java. Próximo. É, vou chamar de Orient. Orient Java. Uh, lembrando também, é uma boa prática você deixar a primeira letra do nome do seu arquivo uh, como letra maiúscula, tá? O nome do seu projeto, perdão. Uh, isso porque a gente vai utilizar o mesmo nome igual uh, na classe principal tá? Então mais pra frente eu posso entrar nesse assunto E lembrando também, é, ele vai criar uma outra pasta é, na minha, no meu desktop chamado Orient Java uh, Aqui ó, como eu disse, criar classe principal, deixa habilitado Bom, é, este aqui é o nosso arquivo principal, ele é o main, e logo de cara a gente precisa criar estes arquivos satélites, ou arquivos instância. Uh, agora é, vou fazer a seguinte questão, é, você sabe o que, o que caracteriza uma caneta em si? Bom, uma caneta em si, ela é facilmente programada com orientação ao objeto. Uma caneta, ela tem algumas características, as quais é, ela pode estar tampada, ela pode ter uma marca e ela pode ter uma cor. Uh, eu vou utilizar somente isso na aula de hoje, tá? Então, é uma caneta, ela vai ser tampada ou não, é, pensando numa caneta BIC, tá? Tampada ou não, ela vai ter uma marca e ela vai ter uma cor simples. Uh, Para criar este objeto este arquivo é, satélite, a gente vem aqui em Orient Java, ou seja, nesse pacote todo aqui, você simplesmente cria ele dentro de Orient Java. Você vem em novo, você cria uma classe Java. Uh, essa nova classe Java, ela vai se chamar caneta Bom, uh, dentro deste arquivo caneta, ela é uma classe E para começar, vamos colocar todos os atributos O que são atributos? Como eu disse, é uma característica de uma caneta uh, Então vamos lá Atributos: uh, Vou colocar um boolean para ver se ela está tampada ou não. Então, se ela estiver tampada, eu retorno true, ou se ela não estiver tampada, eu retorno false. A uh, string marca, ou seja uma marca, qualquer um, um, alguns caracteres e string cor, tá? Cor, verde, vermelha, preta, azul, enfim. Uh, então, estes são os nossos atributos. Bom, é, e a gente pode fazer alguma ação né com essa caneta. Uh, essa ação é chamada de método. Então, vamos lá O que, que é um método? Um método é aquilo que é, dá ah, alguma funcionalidade à sua caneta Bom, a sua caneta, ela pode fazer o que? Bom, isso aqui vai ser método Uma caneta, ela pode ah, tampar, destampar e escrever tá? Somente isso Uh, public void tampar, então vamos começar com tampar, vou também abrir é, public void destampar Opa. e public void escrever tá? Então, na nossa no nosso projeto, uma caneta vai poder destampar, tampar e escrever. Uh, se por acaso a gente utilizar este método tampar, mais para frente a gente vai utilizar, tá? Nesse mesmo decorrer de tutorial, a gente vem uh, e uh, a gente precisa dar algum valor ao nosso atributo. No caso, este valor boolean. Tampada, a gente vem aqui em tampar, ou seja, se você tampa, ela já está tampada. Então, uh, tampada é igual a true. Ela retorna verdadeiro. Tá? Agora, pensando nessa mesma forma, tampada é igual a false em destampar. Uh, e, para finalizar, uh, nesta, nesta mesma classe, a gente pode, escrever é, no método escrever, bom, a gente tem que ver se ela está tampada ou se não está tampada. Você não consegue escrever uma caneta tampada, né? Você não vai lá, você pega o papel e começa a escrever com a caneta tampada. Não, não tem como. Então, a gente tem que ver isso primeiro. Como que a gente vê? Uh, simples. Se a caneta estiver tampada, ou seja, se tampada é igual igual a true, ou seja, verdadeiro, é, você simplesmente pode colocar é, um, um print, tá? um print ln, escrevendo erro, a caneta está tampada, ou até mesmo não tem como escrever, então vamos escrever isso tudo, então se a caneta estiver tampada, ou seja, se a tampada for igual a true, então o que, que deve se acontecer uh, um atalho tá é para quem não sabe é s out ou s out é, tab escreve system out ln que no caso é escrever na tela é, no console você vem aqui e você pode escrever ou seja se a caneta estiver tampada e a pessoa querer escrever querer utilizar o método escrever então, ela retorna um erro. Não foi possível escrever com a caneta tampada. Agora, pensando na mesma forma, só que ao contrário, se não for tampada, ou seja, se estiver falsa, se não tiver nenhuma tampa, você consegue escrever. Então, lembrando, salto, tab, você coloca uh, agora você pode escrever com a caneta, tá? Então este é, um, é uma classe simples, tá? Deu um Ctrl S e agora vamos para Orient Java. O que, que a gente vai fazer aqui? Bom, lembrando como eu disse, Orient Java é um arquivo principal, é um main, tá? E Uh, a gente precisa utilizar é, a nossa classe uh, simples falando assim é simples né mas como a gente faz isso bom a uh, primeira coisa que a gente precisa criar é criar uma instância ou seja chamar a caneta ponto java tá? o arquivo caneta ponto java e para o nosso orient.java.java como fazemos isso? Uh, a gente cria um objeto e, e este objeto ele cria uma instância da caneta então o que, que ele vai fazer? assim que você cria o objeto ele vem aqui em caneta ele vê assim ah, olha, eu tenho o método classe aqui então ele pega todo este método e ele trabalha este método tá? então a gente vem aqui em ori em java e o que, que a gente faz? qual que é o comando que a gente digita para fazer tudo isso? a gente digita aqui caneta, tá? o nome que você quiser dar. no caso eu vou chamar de caneta 1, é c1 é igual a nova caneta, olha só simples então eu disse que a instância do caneta ponto java é, vamos criar uma instância c1 tá e a gente utiliza c1 para uh, utilizar é para criar os atributos então agora não ficou muito claro mas eu vou esclarecer agora em aqui em meio como que a gente faz bom assim que você digita c1 ponto alguma coisa ele vai te mostrar Uh, se você quer escolher a cor, a marca Se está tampada, se está destampada Se você pode escrever ou tampar uh, Eu vou simplesmente utilizar agora os atributos tá? Então, c1.cor é uma cor da caneta Vamos imaginar a cor azul tá? C1.marca, ou seja, a marca da caneta eu vou utilizar a marca Bic, porque eu não ligo, tá, uma marca qualquer, e se um ponto, se ela está tampada, uh, e eu vou dizer que ela é false, tá, então, a caneta nossa, ela não está tampada, e a gente chama, pode chamar também, o método tampar, olha só, se a gente é, acaba de falar que ela não está tampada, a gente pode criar uma outra linha e a gente simplesmente pode tampar utilizando o método tampar que a gente criou aqui na caneta. Então, a, ela estava não tampada e agora a gente tampou a caneta. E aí, a gente vai testar se realmente essa caneta pode escrever. Então, escrever. Tá. É é isso. Agora a gente vem aqui em executar. Bom, e agora ele mostrou o seguinte, é, a seguinte mensagem. Erro. Não foi possível escrever com a caneta tampada. Ou seja, como a gente chamou uh, um uma função para tampar, né? Ela mostra que foi tampada. Agora, se eu quiser uh, vir aqui e eu quero deixar essa linha comentada, eu venho e inicio. Agora você pode escrever com a caneta. Por quê? É porque a gente diz que a caneta ela está, uh, não está tampada, tá? Então, uh, no vídeo de hoje, o que, que a gente fez? a gente criou um, uma classe para essa caneta, ela disse é, nessa classe a gente diz métodos, em atributos e aqui no método main a gente chamou é, esses, é, esses atributos e também esses métodos para fazer funcionar uma caneta se pode escrever ou não com uh, com uma classe tá uh, eu espero que você tenha gostado dessa videoaula. Se você gostou, deixa um joinha. Uh, se você quer mais, quer mais vídeos de Java no canal, uh, escreve no comentário ou dá um joinha. <risos> é, não se esqueça de se inscrever no meu canal. Um grande abraço e até mais.